Olá, eu sou a Patrícia. Olá, eu sou a Joana. E hoje estamos aqui para mais um Dias do Jardim da Leroy Merlin. Estamos na minha tiny house, como vocês conseguem ver uh, aqui por trás de mim. Nós mudámos-nos para aqui porque queríamos levar um estilo de vida mais minimalista, também mais sustentável e ter contacto com a natureza. Mais perto de mim? E mais perto dela, claro. Óbvio. <risos> claro Uh, estas luzes que vocês veem aqui fora, elas já são alimentadas a energia solar e o que é que vamos fazer hoje? Aquele tolo que foi instalado ontem, nós vamos alimentá-lo a energia solar. Portanto, vai ser o nosso projeto de hoje. Desafio. Exato. Então, vai ajudar muito, não é? <risos> Sim. Então, para a lista de materiais, vamos necessitar de um painel solar. De um inversor, de uma bateria e de um controlador. Primeiro passo, instalar o painel solar, que no teu caso é ótimo porque a tua casa apanha é. sol uhum. o dia inteiro. Então Sim. vamos instalá-lo deste lado para garantir que apanhamos o sol todo desde que eu laxo até que... que se põe. Que se põe. <risos> e é isto. O primeiro passo e mais importante é levar o painel solar lá para cima. Lá para cima. Lá para cima. Agora tu não sobes o andar, eu subo e o António dá-me uma ajuda. Está bem. Ok? <risos> Então, o que é que eu vou começar por fazer? O cabo que vem com o todo não é suficientemente extenso para chegar até ao inversor. Então nós vamos fazer aqui uma extensão e a ideia é cortar aqui, para depois fazer as ligações com outro pedaço de cabo. Se tiverem que fazer conexões deste género ou extensões deste género, tenham atenção quando compram o cabo para comprar com a mesma espessura. O nosso é do 1,5 e está aquilo o que nós comprámos. Estamos aqui prontas para irmos montar a parte elétrica, não é amiga? Exatamente, ajudar. vou ajudar. E o que é que temos aqui? Então o que é que temos? Temos o painel solar lá em cima, não é? no nosso telhado, que vai captar a energia do sol e que a vai trazer aqui para este controlador. O controlador controla uh, e gera a carga da bateria. Do nosso controlador vão sair dois cabos, um positivo uhum. e um negativo, aqui no desenho da bateria, é fácil de perceber, para ligar à bateria, que é onde vai passar a energia que será armazenada na nossa bateria. Agora já estamos na nossa bateria. Da bateria vamos ter que conectar um inversor. E o que é que o inversor vai fazer? Vai transformar a energia que está na bateria, que é de 12 volts, em 220, que é o que os nossos eletrodomésticos de casa, e neste caso o Toldo, usa. E vamos ligar os cabos que vêm da bateria aqui, tanto o positivo quanto o negativo, e depois esta ficha ligamos uhum. o que nós queremos. Neste caso será a do nosso Toldo. Boa. Boa? Muito bem. Antes de continuarmos, para ti e para quem está a ver aí em casa, se não perceberem muito sobre a eletricidade, não façam isto sozinho. Mesmo lendo os manuais pode ser difícil e é perigoso, por isso peçam ajuda ou contratem um especialista. Se quiserem aventurar, leiam tudo muito bem e tenham sempre atenção. O vermelho é sempre positivo, tem sempre corrente, o negativo é sempre o preto e tem mesmo está, está identificado com o menos. Nunca juntem os dois, façam as coisas sempre com cuidado, isolem bem tudo o que tiverem a fazer e... Respeitem o material, porque estamos a falar com a energia, não é? não é uma coisa assim de leve. Ok, então vou começar a montar tudo. Bora. Okay? Bora. Tá. <risos> tá, boa. Bom trabalho, bom trabalho. Bom... Agora, ligar o nosso corpo. Agora, muito importante, eu não vou conseguir porque isto ainda é pesado, uhum. mas isto tem que ficar abrigado, é, é bom pôr debaixo da, da tiny house, neste caso, e até arranjar uma caixinha para deixar isto Obrigada. Okay. abrigado chuva. da chuva. Sim, boa. Faremos. Ok, vamos ver? Hora da verdade, não é? Sim. Bora, vamos. Yeah. Boa. <risos> muito bem. Solar. Solar. Solar. Solar. E o nosso sol está a ser movido a energia solar. Não se esqueçam que podem encontrar todos estes materiais nas lojas de Le No site encontram ainda uma gama ecológica com várias soluções sustentáveis onde podem tirar várias dicas e aprender muitas coisas. Olha, obrigada pela tua ajuda, amiga. Foi preciosíssima. De nada, amiga. Claro. Juntas, Juntas pela, pela paixão, de paixão de fazer. fazer.